Olá! Você está iniciando a disciplina Gestão Estratégica de Pessoas, que tem a carga horária de 68 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de compreender os conceitos, políticas e aplicações de gestão de pessoas, e sua articulação com a estratégia organizacional de uma empresa. O conteúdo programático está organizado em quatro módulos. Módulo 1. Estratégia Organizacional e Gestão de Pessoas Módulo 2, Subsistemas de Gestão de Pessoas Módulo 3, Ações de Gestão de Pessoas E Módulo 4, Gestão de Pessoas, Diversidade e Direitos Humanos Para construir seu percurso de aprendizagem em cada módulo, você deverá Acessar o cronograma e as leituras obrigatórias Assistir às vídeo-aulas do módulo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 Sou o professor Fernando e serei o professor responsável por esta disciplina. A minha formação é em administração e o doutorado também em administração. Atualmente sou professor e coordenador do curso de administração do campus do Pantanal e professor do mestrado em administração pública da Escola de Administração e Negócios da UFMS. A minha principal área de pesquisa é em liderança, gestão de pessoas e comportamento organizacional. Vejam que exatamente esses temas que trabalharemos na nossa disciplina. Nesta disciplina, vocês terão contato com conhecimentos e atividades sobre conceitos, políticas e aplicações de gestão de pessoas e sua articulação com a estratégia organizacional de uma empresa. Observem que nem sempre as organizações articulam suas atividades de gestão de pessoas à estratégia da organização, causando problemas de desempenho tanto de pessoal como da própria organização. Se as pessoas não vão bem no trabalho, a organização também não irá bem. E esse alinhamento, ele é essencial para a competitividade da empresa. Então esses são os temas que serão trabalhados na nossa disciplina. Eu meus mais sinceros é, cumprimentos a todos e todas e bons estudos. Sempre que precisar, você pode acionar a tutoria para tirar suas dúvidas e trocar ideias sobre os conteúdos que serão trabalhados.